Olá rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, espero que você estejam bem, feijou aqui na área. Bom, logo de cara eu quero mostrar para vocês o resultado dessa minha estratégia. É, eu nunca vi essa estratégia no futebol virtual e vi raríssimas, raríssimas vezes no futebol, futebol real. E tem dado muito bom, de 20 entradas eu tomei um head sem, sem martingueio, sem cobrir e eu vou explicar isso para vocês agora, vamos lá. Primeira coisa, dá uma olhada aqui, ó. É essa entrada aqui, ó, 1 um green, 2, 3, aqui o red, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa aqui é outra entrada, 13, 14, 15, 16, 17. Aí acabou porque deu as, deu as 24 horas, sumiu daqui. Mas eu fiz 20 entradas desse jeito e só tomei um red. Beleza? Essa estratégia eu poderia muito bem, cara, vender por uns 100 ou 200 reais Só que eu te mostrei aqui de assertividade, já faria muita gente comprar. Mas eu vou entregar isso aqui de graça para você. Então o que, que eu preciso? Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, comenta, me dá aquela força. Fechado? Agora vamos lá para o mercado. A gente vai vir no futebol virtual da Bet365. Muito importante, tá você pode usar isso no futebol real também. Não se apegue só ao virtual, dá para você usar no futebol real também. Aí a gente vai fazer isso é daqui, ó. A gente vai pegar o próximo jogo aqui, no caso 21. Da... Deixa eu fazer direito, né? De um, um do começo. Você vai vir aqui né? na Bet365, esportes virtuais, você vai selecionar essa liga aqui, que, é um, que são todos os jogos em um dia. Aí você vem aqui e seleciona o próximo minuto. Na aba aqui, você vai pôr a aba de gols. Beleza? E você vai procurar os dois jogos. Eu vou, vou precisar explicar algumas coisas, então vou solucionar selecion, de novo, hein? Vou selecionar a 24 aqui. Enquanto eu faço essa, essa entrada. Essa entrada eu estou fazendo seca, né? sem, nenhum tipo, sem nenhum tipo de análise, que é mais para vocês verem aqui. Bom, selecionei aqui. Eu vou procurar os dois jogos que tenham os gols, o, o, opa, que tenha a odd do over 0.5 a menor. Então vou selecionar as duas menores aqui. Eu vou selecionar tanto o para sair um gol, tanto também para sair um e-mail. Opa! Fechou aqui o mercado, deixa eu ver qual que a gente estava. A gente estava no 24. Beleza, deixa eu voltar aqui. E eu vou selecionar aqui também essa aqui. Beleza. Aí o que você tem que prestar atenção aqui é o seguinte. A aposta que você vai fazer, ela vai fazer o valor vezes 4. Então, eu vou fazer uma de 0,75 centavos, que vai me dar uma, uma entrada total de 3 reais. Beleza? Aí eu fiz a entrada aqui. E agora eu vou explicar para vocês como a mágica acontece. Como é que funciona agora? A gente só toma a se for 0 a 0, beleza? Se for 0 a 0, nossa aposta é perdida. Se algum dos dois jogos for 0 a 0, nossa aposta é perdida. Se um jogo for 1 a 0 e o outro também for 1 a 0 a gente vai tomar um meio hedge, digamos assim. A nossa aposta aqui de R$3,00, ela vai devolver para a gente mais ou menos, depende das cotações, mas ela vai devolver R$1,00 ou vai devolver 90 centavos. Se um jogo for 1, um, sair 1,5 um e, e no outro só sair um gol, a gente vai ganhar mais ou menos 1,80 e a gente pega um green inteiro se os dois jogos saírem é, dois gols, né? Por que, que eu acho essa estratégia muito boa? E por que, que, eu, que se você entender isso, ou se você enxergar da maneira que eu enxergo, você vai ver como ela é boa? Porque ela funciona da seguinte maneira. Você não precisa cobrir, porque ela bate muito. Eu mostrei para vocês, de, de 20, eu tomei um red entrando com 3 reais. Eu fiz de lucro, acho que 12 ou 13 reais. Imagina se estivesse entrando com, com valores maiores. Usando essa análise, que é muito simples, na né? verdade, a gente só vai, só se baseia na ODE. E ela resolve dois problemas para mim que eram é, fundamentais para a gente trabalhar com futebol virtual. O primeiro problema, ficar co cobrindo, martingale. Cara, aqui você não precisa cobrir, porque é difícil você tomar um hedge total. Então, quando você tomar um meio hedge, cara, já vai voltar uma parte do seu capital. Então, isso é excelente. É, isso no, no longo prazo, no decorrer de um dia, você consegue recuperar tranquilo sem precisar dobrar. É, então, você, esse é um problema que resolve, né, do, do martingueio de ficar de ficar dobrando, e outra coisa que, cara, é simples, é, é sem site de análise, sem nada disso, zero burocracia. É uma estratégia que bate bastante, bastante mesmo. Vamos acompanhar o jogo aqui. Deixa eu ver se falta muito para começar. O 24, para ver os jogos que a gente foi. É, vamos lá, esportes virtuais. Primeiro Liga 24. Eu vou pausar aqui para o vídeo não ficar tão longo e a gente vai acompanhar esses dois jogos que eu fiz a entrada. Para a gente ver na prática o que acontece. Bom, galera, faltam uns 10 segundos aqui para começar. Então vamos lá. Lembrando que a gente foi no jogo do City e do Liverpool. É, Liverpool e City. Vamos ver o cenário que vai acontecer, mas tem que sair pelo menos dois gols em cada jogo para a gente pegar um green cheio. Ou não, independentemente do que acontecer, eu mostro aqui para vocês. Então vamos lá. O Liverpool já saiu um gol aqui, que é o jogo, esse jogo aqui. Eu não consigo tirar esse negócio aqui. Bom, do Liverpool já bateu, beleza. Agora, se sair um gol no City, a gente já não toma um red total. A gente vai tomar um meio red, digamos assim. O que já é ótimo. Já é ótimo. Melhor do que a gente ficar tomando red atrás de red. E sem precisar cobrir, enfim, nem nada disso. Vamos esperar aqui para ver o jogo do, do City, o que acontece. Deve estar acabando o primeiro tempo do jogo do City começando o segundo se tomar um Red também faz parte eu não vou é, editar o vídeo nem nada disso eu vou vou fazer mais uma para gente para vocês verem como que é na prática mesmo nenhum gol ainda no jogo do city vamos lá City um golzinho aí pô pra gente tomar um meio head pelo menos a galera ver como é que funciona na prática É, eu acho que vai acabar, acho que o jogo do City vai fechar fechar 0x0 0 mesmo então vamos lá continuar aqui total de gols Não, é mais, mais ou menos então é o jogo do Newcastle que está com a baixa e vamos no jogo do Liverpool beleza, vamos lá 0.75 de novo fechou é, galera, eu acho que a gente vai, vai tomar um Red. É até bom, para vocês verem o que acontece, Red. É um, a, mais ou menos, a cada 20 que acontece. E tomamos um Red, tá vendo? O jogo do, do City que a gente foi, foi 0x0. É isso mesmo, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui foi a entrada que a gente fez, tá vendo? O jogo do City, não, essa é que tá pendente, eu acabei de fazer. Deixa eu mostrar aqui na resolvidas. Aqui, ó tá vendo? Esse é o jogo que a gente fez, que acabou dando um red. É assim que funciona. Agora vamos esperar o próximo jogo. Que a gente foi no Newcastle e City. Que são os dois primeiros jogos aqui, tem que sair pelo menos dois gols em cada jogo. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que, que funciona. Eu queria, na verdade, porque o green é fácil de entender. Quando você pegar um green e sair dois gols no mesmo jogo nos jogos, né, vai dar uma odd mais ou menos de 1.40 a 1.50. Eu queria que saísse um 2x1 e 1x0, tipo, dois gols e um só, para vocês verem como é que funciona. Mas como eu falei, velho, bate muito, eu mostrei para vocês no começo do vídeo, fiz 17, 20 entradas, deu um red, cara, é o melhor mercado que eu já operei até agora, tô bem, bem empolgado com essa estratégia mesmo, e o red faz parte da vida do, do apostador, não tem como. Você não quer head e você não, não pode trabalhar com a aposta, né? Bom, começou aqui. Nossos jogos são esse aqui, né? O do Newcastle e o do City Liverpool. A gente precisa que saia dois gols em cada jogo. Sai um golzinho em cada jogo, a gente já não toma, não toma outro head, né? O do City já bateu. Vamos ver se sai pelo menos um no Newcastle, saiu pelo menos um no Newcastle. A gente já não tomou outro red, então uma parte do nosso capital já voltou. Por isso que eu falo que não precisa ficar cobrindo, fazendo martingale. E já deu green, tá vendo? Deu green. Se a gente tivesse entrado em outros mercados, ó a gente ia recuperar muito mais fácil ainda. Mas já bateu, vamos esperar a aposta é, finalizar, né acabar o jogo, para vocês verem como é que é o resultado aí. ó Já bateu. É, o, vídeo, o vídeo ficou muito bom, porque eu peguei um red, que vocês viram, e peguei um green logo na sequência. E é muito difícil pegar um red, um red cheio. Eu vou esperar o jogo, é, a linha acabar, para vocês verem lá no, no resultado como é que funciona, como é que vai ficar. Aí tá, acho que mais uns 5 segundos já, já acaba. Ó, saiu mais um ainda, Ó, oh, bateu, bateu lindo, hein? Se tivesse buscado um 2,5 aqui, hein? Ih, papai. Mas vamos lá, ó. Oh, tá vendo? Então bateu tudo aqui nessa. Então voltou pra gente, 4,31. Deu quase uma hora de, sei lá, de 1,40, alguma coisa assim. E aqui a gente tomou o RED, mas como eu falei, é muito difícil. Se você continuar, em pouco tempo você recupera, e no final do, do dia. Muito provavelmente você vai ter, vai ter um lucro. Então tenha só uma gestãozinha de banca aí. Você que sabe do seu dinheiro. Mas eu não recomendo uma Eu acho que não precisa. Ela, no decorrer, ela se paga. Fechado? Aquele abraço. Valeu!